se você vai é por cerâmica não faça isso fala pessoal beleza Franz Rezende mais uma vez aqui na casa do legista para te trazer um vídeo diferente hoje a gente vai fazer uma explicação do porquê que você não precisa mais colocar a, a cerâmica de molho esse é. processo pessoal de colocar a cerâmica de molho, Fazer uma massa de areia e cimento, pó de cimento, isso é muito tempo atrás, na época do meu pai Ixi, era ajudante do meu pai, meu pai fazia é, O processo era assim, a gente pegava as caixas de piso, colocava dentro de um tambor com água Deixava lá de um dia para o outro mesmo ela encharcar, umedecer No outro dia a gente fazia uma massa de areia e cimento, fazia o sarrafiamento dela, deixava lá planinha jogava pó de cimento, molhava com água então virava um, uma nata de cimento por cima daquela massa já úmida pegava a, a cerâmica molhada do tambor, colocava, assentava com martelo de borracha, compactava e esse era o processo, o piso já vinha ficando pronto qual que era o grande problema desse processo? primeiro que era um processo bem arcaico né? ah, a cerâmica ficava úmida durante muito tempo depois de assentada ela ficava com aquele aspecto de úmida ficava bem escura, você comprava uma cerâmica clara, ela ficava escura durante muito tempo só que nesse processo pessoal, ah, os dois secando ao mesmo tempo o, os componentes do cimento impregnavam nos poros da cerâmica e fazia o processo de travamento o chamado processo de colagem mecânica, tá? ah, os poros do, da, da cerâmica absorviam o cimento e ele dava aquela travada realmente, quem já teve que fazer uma reforma atualmente e tem que arrancar uma cerâmica antiga sabe que fica bem colado. Dá um baita de um trabalho para arrancar uma cerâmica antiga. No entanto, pessoal, esse processo antigo, para você poder rejuntar essa área, para você deixar livre para o tráfego, demorava muito tempo. Demorava mais de uma semana. Porque como a massa está úmida, a, a, a cerâmica também demorava um tempão para essa umidade toda evaporar, a cerâmica voltar à sua cor normal, para só depois você poder rejuntar. Porque se você fechasse os poros ali, aquela umidade ficaria ali presa dentro do processo então é, precisava-se deixar a cerâmica em aberto durante muito tempo né? sem, sem rejuntamento e isso atrasava a obra, dava muito transtorno hoje em dia, pessoal, não é mais necessário o uso de umedecer a cerâmica para o assentamento por quê? a partir do momento que passamos a ter argamassas colantes industrializadas todos os, todas as empresas com seus laboratórios desenvolveram argamassas próprias para colagem da cerâmica seca então você retira a cerâmica da embalagem se ela vier com um pouco de pó no fundo você faz uma limpeza prévia você passa a argamassa assenta a peça e a, a argamassa já é própria para colar na, na cerâmica seca assim você é, otimiza o processo é mais rápido e já fica pronto para rejuntamento em 72 horas ou seja você libera a obra para tráfico muito mais rápido do que no processo antigo. Então, pessoal, se você está pensando em colocar cerâmica, teu pedreiro vai colocar cerâmica e está com o tamborzão d'água lá, vai colocar cerâmica dentro você fala assim, parou, parou, parou. Beleza? Espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Em breve, pessoal, aqui na Casa do Azulejista, toda a área externa da nossa casa vai ser feita com um tipo de cerâmica que eu vou fazer um passo a passo completo para vocês, que é a cerâmica retificada. É uma cerâmica parece muito porcelanato porque o processo de retífica deixa a junta mais fininha assim a estética bem melhor e claro que essa cerâmica vai ser do grupo sedasa em breve vou fazer um passo a passo para vocês pessoal se você quiser conhecer mais sobre todo, todo, todos os tipos de cerâmica que o grupo sedasa tem convido vocês a acessarem o link aqui embaixo do, do site deles tá e também no Instagram do grupo sedasa você vai ver uma série de ambientes decorados com vários tipos de cerâmica bacana, inclusive as cerâmicas retificadas. Beleza? Convido você a dar um pulo lá no Instagram e já se inscrever. Valeu galera, um abraço. Fui!